Se você é assim como eu, apaixonada por carros ou ainda se você curte automobilismo fica aí comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar para você tudo sobre o evento da Volkswagen do Brasil que aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro que aqui da arquiteta fomos convidados para participar juntamente com os nossos colegas influencers e viver um dia de testes com o seu mais novo modelo, o T-Cross. Foram convidados 23 influenciadores das mais variadas áreas para passar um final de semana de muita velocidade, tendo como nosso instrutor nada mais nada menos que Thiago Camilo, piloto profissional da Stock Car Brasil. E claro, conhecer na prática todo o potencial do novo T-Cross. Fomos recepcionados pelos representantes da Volkswagen do Brasil, o Renato Asciarto e os engenheiros desenvolvedores do modelo, onde foi realizada uma apresentação com as características e novidades de mercado do veículo. Motor, design e tecnologia tudo que nós arquitetos amamos. Partimos da GS1 Brasil, onde fica a sede da Associação Brasileira de Automoção, depois de uma recepção bem calorosa, onde saímos pela rodovia Fernão Dias, conhecida por suas subidas e curvas sinuosas. Neste tempo, já pudemos sentir algumas das qualidades do T-Cross, como desempenho e segurança nas ultrapassagens. Sem falar do conforto e uma vasta gama de tecnologia. Partimos em direção ao Hotel Nick de Mairiporã, onde quando lá chegamos, fomos recebidos com muitos mimos. À noite fomos convidados para um maravilhoso jantar, onde pudemos nos conhecer melhor e conversar com mais calma com os nossos colegas. Partimos do hotel muito grátis, mas com gostinho de quero mais. Saímos cedinhos do Hotel Nick rumo a Indaiatuba mais precisamente no autódromo da Fazenda Capuava, onde nos aguardava o piloto da Stock Car Thiago Camilo, esbanjando know-how e simpatia para com todos. Primeiro fomos conduzidos para conhecer as características técnicas do painel do T-Cross. Tivemos verdadeiras aulas sobre o cockpit do modelo e, claro, a sua tecnologia. Itens como Bluetooth, GPS integrado e uma tela de 9 polegadas com o um sistema inovador multimídia permite o espelhamento da tela do celular, que encheu os olhos da galera, assim como o sistema de áudio que a Vox se envolveu em parceria com a Beats. Gente, dá pra promover uma balada dentro do carro, quem conhece a Beats, conhece seus graves. O Park Assistant também foi uma experiência muito interessante. Quem tem problemas para estacionar vai ficar encantado com a capacidade que o T-Cross tem de estacionar sozinho. É só pegar o jeito e já era. Depois foi a hora do Camilo compartilhar suas dicas de como aproveitar a pista para alcançarmos menores tempos de volta através da curva ideal. Pensa que foi só na teoria? Que nada, pisamos fundo e mandamos ver. O um motor 1.4 turbo, surpreendentemente forte e muito econômico, nos deixaram de queixos caídos. Foi um dia único onde pudemos viver a experiência de pilotar um T-Cross em alta velocidade, sentindo todo o potencial do motor. E olha, vou te contar, viu? Que experiência! Gastamos muita pastilha de freio e pneu. Agora, sobre o T-Cross, impossível não gostar design, tecnologia e conforto, o espaço interno do modelo não deixou a desejar, mesmo com o motorista de pernas longas o passageiro vai bem confortável atrás viu, pois o T-Cross tem muito, muito espaço interno, ideal para a família, para viajar e para rodar até mesmo na cidade, compacto e inteligente, então fique um pouco com os meus melhores momentos com o Caminho. Obrigada a todos que estiveram presentes, em especial a Priscila Cortese, diretora de assuntos corporativos e relações com a imprensa da Volks, por ter nos proporcionado esses momentos. Foi realmente uma experiência única. Grande abraço e até a próxima. Pode gritar, fica à vontade. Não, não grita, não. Pode gritar, pode gritar. Segura aqui, ó. Ai, Jesus Cristo, minha Nossa Senhora do Céu! Ai, desculpa. Grita, grita mesmo. <risos> Se vai passando mal, <risos> você me avisa. Ai, o meu... quê? Nossa. Não te dá enjoo, não? Por isso que eu já dei umas 30 voltas hein? Antes da corrida você não come, né? Tá tudo bem? Tá! Tá mesmo? Ai, meu Pai do Céu! Ui, Jesus! Nossa, senhora já no lago! Ai. Então, tranquilo? Tranquilo, gostoso!